Seis cursos da UFSM atingiram nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Todos são de licenciatura, um feito que coloca a universidade como referência na formação de professores. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre os desafios para educadores no Brasil.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 Olá, professora, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista para falar sobre esse assunto, essa área de formação tão importante que é de professores. Eu quero agradecer já a ti e a toda a equipe né, por essa excelente oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante que é a formação de professores, né? principalmente depois dessa pandemia, agora na pandemia, nós tivemos assim, grandes reflexos e eu acho que é muito oportuno a gente conversar hoje. Muito obrigada. Elenise, você acha que o Brasil ainda não entendeu a importância de se formar novos professores? Com certeza. Esses últimos cinco anos que a gente está vivendo no Brasil, nós, eu nunca presenciei durante... Olha, eu já estou aqui quase 23 anos na universidade, né? Então, eu, eu nunca senti... Tanto o descaso em relação do, do, do próprio Ministério da Educação, em relação aos cursos de formação de professores, em especial as licenciaturas, no, aqui na, da, da universidade, né? Bem como uh, do país como um todo, né? Uh, nós vivemos. vivemos períodos onde nós tínhamos constantemente editais para a formação continuada de professores, tanto para a melhoria da formação inicial, quanto da formação continuada, hoje entendida como formação permanente. Mas uh, foram, foram os escassos, os editais, a falta de incentivo e muito desmonte né, em relação à formação dos professores no país. Professora, você já veio falando né, sobre desafios que a gente vem enfrentando no, no país hoje, Uh, e para você, enquanto, enquanto professora e também formadora de professores... Uhum. Quais são os maiores desafios para a classe hoje? É, eu, eu penso né, que todo gestor público, seja presidente da república, seja governador do estado, uh, seja prefeito, ele, ele não pode esquecer o potencial que as universidades públicas e as comunitárias, né, as estaduais, os institutos federais, têm no know-how no e no pedigree que a gente acumulou durante muitos anos. Então, a gente vê muitas vezes as prefeituras pagando uma quantidade enorme de recursos uh, para pessoas estranhas que poderiam ser canalizado, chamando o nosso, a nossa equipe, a, a no, os nossos professores, os nossos pesquisadores, nossos técnicos administrativos da educação, nossos estudantes, para que nós pudéssemos construir. Um, um, um pacto federativo em prol da melhoria né, da qualidade da educação nesse país, uh, semelhante do que foi feito né, há cinco anos atrás, nós tivemos programas estratégicos na formação de professores, no que se refere à educação infantil, nós tivemos o Pro infância no que se refere a... Aos anos iniciais, né, a formação de professores para a alfabetização, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Tivemos, que ainda continua, o PIBID, a Residência. Nós tivemos programas estratégicos para o desenvolvimento do país, entre eles o Proletramento. E, e no pacto, e tanto para a infância, foi muito importante porque o governo federal... Na época, o ministro da Educação chamou todas as universidades, chamou a M-Centro, chamou a Anfop, chamou todas as lideranças para construir um pacto federativo no campo da infância e da alfabetização. E isso resultou que, agora dia 8 de dezembro, estou indo ao Rio de Janeiro, onde o programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi avaliado de norte a sul, de leste a oeste nesse país, e foi considerado o melhor programa de formação continuada. Então a gente sabe o caminho. O que faltou realmente foi um diálogo por parte desse desse governo, né, que está aí uh, para conversar com as universidades, para conversar com a um, com as organizações não governamentais, para falar conosco, aqueles que têm o conhecimento acumulado e que têm o dever de devolver para a sociedade no formato da extensão universitária, ou na pesquisa, ou no ensino de qualidade. Uh, eu vou dizer, se esse modelo persistisse por mais quatro anos, eu, tema, eu estava temendo muito pelo futuro da, das universidades públicas do país e de tudo que a gente tem construído ao longo desses anos. Perfeito, professora. E é importante falar né, que apesar de muitos desafios serem os mesmos para vários uhum. professores, muitos professores, uh, cada docente, dependendo um do nível que ele está inserido de, de ensino, uh, enfrenta desafios específicos também, uhum. né? Por exemplo, um professor da educação infantil tem desafios diferentes de um professor do ensino superior, é, eu é, na, na época da pandemia a gente se uniu eu digo a gente porque nós temos um grupo de pesquisa né eu coordeno há quase 19 anos o grupo de estudos e pesquisas sobre formação inicial continuada e alfabetização o GPFICA e lá tem em torno de 30 pessoas né que trabalham nesse grupo a professora Débora X de Leão é nossa vice-líder bom mas o que que nos levou na época da pandemia nós nós recebemos um chamado da professora Socorro é, que é uma pesquisadora né no campo da alfabetização e nós nós nos unimos enquanto coletivo para poder entender o que estava que acontecendo na alfabetização na época da pandemia. E isso foi mapeado também em todo o país. Também tem um livro, né? Que eu posso depois disponibilizar para você, se algum leitor quiser conhecer o nosso trabalho. Aí mostra a, a, a voracidade, a dedicação desses professores alfabetizadores na época da pandemia e pós-pandemia. Né? Uh, no sentido de que uh, levar, uh, iam a, com os barcos né, nas regiões ribeirinhas do país para levar o material. Nessas regiões onde são escolas do campo, classes murciariadas, muitos professores colocavam o material um, nos varais para que as, as famílias viessem buscar... Nós tivemos professores investindo do seu próprio recurso uh, com computadores, com câmeras, com toda forma para poder chegar aquele aluno, principalmente de vulnerabilidade social, acesso à educação. Então, a pandemia e todo esse processo que a gente viveu né, não foi pior, porque nós, tanto da educação infantil até o ensino superior, a gente se agigantou. A gente criou várias estratégias, via Google Meet, via Facebook tudo para que a criança pelo menos mantivesse. O primeiro ano foi estratégico né, da pandemia, porque ainda as crianças tinham tido um pouquinho do presencial. Então elas tinham vínculo com o seu professor alfabetizador, com o seu professor de educação infantil, nossos alunos da universidade conheciam os professores do semestre. Mas o segundo ano foi desastroso, porque muitos de nós não tinham mais vínculo com aquela turma e, as, e os estudantes sentiram muito isso, né? Então, nós vamos levar tempo, eu acredito assim, uns 10 anos, para poder re recuperar esses dois anos, tamanho um, a, o distanciamento né, e, e tamanha disparidade econômica entre as crianças. Teve crianças que tinham tudo, né tinha computador, tinha câmera, tinha um estúdio para ela poder... Mas isso equivaleu a quê? A 5% da nossa população. Agora, a grande maioria... Só não invadiu da escola porque a escola criou estratégias, tipo a merenda escolar, né, foi uma estratégia com a distribuição desses desses parcos recursos, né? Uh, outra questão que foi feita também a questão de, de ir nas famílias, mas o aumento da prostituição infantil, o aumento da violência contra as crianças, o aumento da violência contra as mulheres, o assassinato de negros e negras nesse país foi muito grande. Então, se a gente pensar em retrocesso enorme, não, não tem como... Só os dados da estatística, né? se a gente vai nas delegacias, a gente consegue mapear. E tudo isso a gente viu na pesquisa, que a gente... Uh, verificou. Outra questão, a gente viu também que o IDEB não melhor, uh, manteve, né? em algumas regiões manteve ou melhorou, mas isso também não pode balizar as ações dos gestores públicos hoje, né? eles vão ter que ter um olhar muito atento, porque nós temos bolsões, nós temos crianças que estão no segundo ano, mas é como se estivesse no primeiro. Nós temos crianças no quarto ano, mas são crianças que têm um aprendizado do terceiro ano. Então, é, nós temos que agora reconstruir. né? Ao mesmo tempo, a gente viu o desmonte de espaços estratégicos no país, tipo o FINEP, né? a própria, as secretarias do próprio ministério, onde a gente tinha muitos técnicos, hoje a gente vê diminuto esses espaços, então agora tem que recompor. É, é bem o que está acontecendo. Hoje eu vejo que a única saída para a gente poder sair desse caos em termos de políticas públicas para a educação em várias áreas econômicas, sociais, culturais desse país, é essa frente ampla pela democracia. Então, é, não é mais sigla de partido que está no governo. O que está no governo são pessoas que acreditam na democracia, como eu, como tu, como os colegas que estão aqui. Pessoas que acreditam que é possível um país melhor. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, se a gente se mantiver desta forma, não com uma sigla. Não é uma sigla que vai poder resolver o problema do país, não é o presidente Lula que vai conseguir resolver tudo, mas sim a sociedade civil organizada nos fóruns, né, debatendo, levando proposta, mostrando as misérias da educação desse país. Principalmente, que é uma das coisas que eu não consigo conceber, um país continental como esse, que conseguiu uh, diminuir né, o valor uh, da merenda escolar. Então, crianças que precisam, pela situação de vulnerabilidade, ter almoço, ter, ter, ter realmente um, um, um, não é um recreio onde tu vai comer uma bolachinha e tomar que suco. A criança dessas periferias, elas precisam alimento e alimento de qualidade. Elas precisam ter uma, uma, uma merenda escolar que tenha arroz, feijão, carne, salada. E essa salada de preferência das hortas comunitárias, sem veneno, sem agrotóxico. Porque nós estamos falando de uma geração de 100 anos, né? E, e, o que que, e, e, e se tu me perguntares, assim, prof, o que te mais te chocou nessa época da pandemia, né? Uh, ou pós-pandemia foi sábado, né? Um relato de uma estagiária que ela, tava, eu, ela tá fazendo estágio dentro da casa, né? Aqui de Santa Maria, com... Ela tem três alunos, um, dois de 14 um de 18, que se envolveram com narcotráfico e estão lá. E aí eu fiz essa pergunta para ela, é o craque? que atrapalham o aprendizado deles, não, prof, são assim, são famílias numerosas, às vezes eles são os mais velhos, eles têm que sair da casa, eles sofrem violência, eles têm que ir embora de lá, e eu disse assim, e da tua vida, assim, ó, que eu sei que tu sempre teve esse pertencimento com vulnerabilidade social, qual foi a cena que mais te tocou? E ela disse assim, foi um, foi um dia né, que uma mãe não vinha buscar os remédios para AIDS e o assistente social foi na casa. E diz que quando ele chegou lá, ele viu essa mãe com um monte de crianças e ela tinha uma panela e ela fazia aquele movimento repetido de fazer uma sopa, até que o assistente social foi ver, afinal, que sopa era essa? Era uma sopa só com ossos, água. E, e, a, e, a, e a mãe, para dar esperança para as crianças, ou sei lá que estratégia, ela criava, ela cortava dos encartes do, do, do Big a cebola, a tomate, e ela recortava e botava aquilo ali para mostrar para aquelas criancinhas de 4 e 5 anos que eles estavam tomando uma sopa que tinha cebola, que tinha tomate, que tinha cenoura. Então, quando, um, quando as pessoas de mais privilégio desse país ouvem um, um candidato à presidência da república falar que o maior problema desse país é a fome, é, para quem nunca passou fome, ele não vai entender. Agora, para quem passa fome, entende. Porque um do, e, quando, e quando se fala assim, ó, nós temos que atacar a fome no país, claro que sim, porque quando uma família passa fome, ela se desestrutura, ela não tem estrutura para ir para a escola, ela não tem estrutura para manter aquele núcleo familiar, as crianças evadem da família, elas vão para a rua, elas vão para a boca do fumo, elas vão para o crack e a gente vai perder essas crianças. Então, será que é isso que a gente quer enquanto país? Continuar perdendo várias e várias gerações de crianças? Ou a gente vai querer, de fato, encarar o problema da fome, da educação e criar uma política de Estado, não a de governo, porque aí cada governo que vai lá inventa moda, né? Como a gente viu agora dessas escolas cívico-militares, cada governo que assume inventa uma modinha. Não, nós precisamos de um programa de Estado, onde a agenda da educação seja importante tanto quanto a agenda econômica. Se a agenda econômica nesse país ela segue uma determinada orientação, que é que a educação pública desse país, desde a educação infantil até o ensino superior, siga né, a mesma agenda. E eu acredito que um grande caminho é a educação integral. Certo, professora. Muito interessante esse ponto que tu tocou. Né? A questão da educação uhum. no Brasil passa também pela questão da vulnerabilidade social. Né? Inclusive, o presidente eleito, o presidente Lula, ele traz esses dois tópicos uhum, nas na diretrizes de governo dele. Então, que bom que a senhora tocou nesse ponto. Uh, vindo para a UFSM agora, uhum. recentemente, uh, aqui a Universidade teve seis cursos de licenciaturas que atingiram a nota 5 no conceito ENAD, né? e outros seis que atingiram a nota 4. Só para contextualizar, quem nos assiste, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes uh, avalia os indicadores de qualidade na educação superior. E a UFSM tem essa nota 5, que é a nota maior, e a nota 4, que é a segunda maior. Uh, o que isso significa para a instituição? Eu, eu penso... Tu vê, parece um paradoxo, né? Eu estou falando um bom tempo aqui do desmonte da educação pública e como é que surgem essas notas, né? de tanta qualidade e aí eu vou te falar de algo que é muito maior dos governos é o amor à educação é o profissionalismo desses profissionais é o é a, é a paixão que esses estudantes têm uh, por campos estratégicos de conhecimento e que é maior do que os governos né uh, é, bom aí tu vai me dizer assim mas ah, então não precisa de financiamento é claro que precisa e é também uma escolha né da gestão das gestões passadas por exemplo professor Burman professor Bayar professor Burma e professor Luciano Chu que agora o professor Luciano Schuck e a professora Marta, eles, têm, eles tiveram um compromisso com a educação de qualidade. Eu, eu, vocês sabem né, o quanto de terceirizados que foram, uh, não tiveram seus contratos renovados, mas teve pró-reitorias que não sofreram tanto do ponto de vista uh, da, da, da, assim, a, até então, até então também tem que ser falado, né? A gente vinha também do investimento do governo federal no que se refere ao REUNI, né? O REUNI teve um programa de expansão muito importante. E o que, que aconteceu quando aprovou aquela PEC, que a gente dizia a PEC do final do mundo, era mais ou menos isso que aconteceu, porque as universidades foram sendo contingenciadas. Mas aí os reitores, através do Fórum and Andifes, eles não se calaram e eles iam brigando. E eles iam pedindo, e os parcos recursos que iam chegando, foi investido de forma correta, planejamento estratégico, somado o expertise desses formadores de professores e a vontade desses alunos mostrar que eles são bons professores, é, com certeza mudou o quadro. Agora, em termos de dados estatísticos, né? Somente 30% dos professores nesse país são formados pelas universidades públicas. Então tem muita formação, má formação, né? Então a gente tem. Uma agenda enorme de trabalho, né? Aumentar as vagas, melhorar o mercado de trabalho, para que jovens, que nem vocês, queiram, uh, né, porventura, seguir a carreira do magistério. Então, tem algumas mudanças de estratégias, porque algumas áreas, como física, química e matemática, daqui a pouco a gente nem não, a gente corre o risco daqui cinco, seis anos, nem ter mais professores, né? Visto que entra 50, entra uma chamada assim, de, de, de 30 alunos uh, no, no nosso Enem. E como é que você forma dois, três, né? Alguma coisa tá, tem que ser repensado Então, essa, essa, a UFSM estar nesse patamar é uma questão de muitas mãos, né? Muita participação. Muito. Muita gente você? envolvida, muita gente apaixonada pela causa da educação. É, quando eu falo apaixonada, eu não, eu não tô falando uh, de forma pejor, pejorativa, né? Eu tô, eu, eu, é que eu, eu, que eu penso que a gente só vai fazer a vida ter sentido quando a gente faz o que gosta. E para ter um resultado como esse, tem pessoas dentro desses cursos que gostam muito do que fazem. É que nem a causa do Geoparque, né? Ou o que a gente tá vendo, né? O Geoparque, Quarta Colônia e também Caçapava. Com certeza esses processos vão dar certo. Por quê? Porque tem pessoas muito apaixonadas. A Casa de Comunicação, né? Hoje, eu tava vendo aqui. Por que, que existe essa Casa de Comunicação? Porque tem, teve profissionais, teve a direção do centro, na época do professor Rogério Koff, Mauri, depois Mauri e Vanderlei, que eram pessoas que tinham uma visão estratégica. Eles sabiam que isso aqui mereceria um espaço, mereceria um espaço espaço interessante, né? Então, tem algumas coisas que acontecem nesse país, muito motivado pelo profissionalismo, mas também pela paixão de fazer a diferença onde a gente está, né? As causas. Perfeito, professora. Uh, e desde 2017, o Brasil adotou a Base Nacional Comum Curricular, como vocês trabalham com esse documento nos cursos de licenciatura? Ah, e a gente tem trabalhado, primeiro se passou um período cri criticando a base, né? Depois a gente até achou que entre o, que, o, o que, ao que existe e o que poderia ser feito, até que não ficou tão ruim assim. Mas de um modo geral, todas as licenciaturas têm muitas críticas e têm trabalhado de forma muito reflexiva sobre esse material. Né? Uhum. É, a gente sabe que existe essa base, a gente sabe os objetivos dessa base, mas a gente sabe também que essa base ela demandou um investimento é, pelas editoras muito grande. Então, teve muitas editoras nesse país que ganharam muito, porque tudo teve que ser reformulado, muito material, muito livro didático. E nem sempre, é isso que eu digo, é, essas reformulações elas atenderam aos interesses da comunidade, Uh, acadêmica, uh, eu falo comunidade escolar, muitos atenderam o interesse do mercado. Então tem um grande ponto de interrogação, eu acho que ela precisa sim ser uh, refletida, debatida e, <coughs> e repensada. Perfeito, professora. Vindo agora um pouquinho para o Rio Grande do Sul, uh, nos últimos meses tem se falado muito na mídia sobre o um novo ensino médio. Como você analisa essa mudança? Maio, com muita apreensão. Uh, logo depois da pandemia, eu tô falando, hoje é a minha primeira entrevista aqui depois de cinco anos, né? E, e lá no, no colégio, uh, no politécnico aqui da universidade, foi a minha primeira palestra logo depois da pandemia. E eu estive eu tive debatendo essa pergunta, sabe, com os meus colegas de lá. Era, era o início do ano letivo, né? Pós pandemia e tudo presencial, e aí a gente começou a debater. E eles eles, ficaram, eles fizeram uma reformação muito legal, porque eles mantiveram a qualidade e não ficaram só com uma formação superficial. Porque o, uh, o que, que eu acredito? Eu acho que o aluno, ele precisa ter o conhecimento do todo. Tu não pode ficar fatiado em itinerários formativos, por exemplo, no teu caso, né, jornalismo, ah, então tá, eu só vou aprender a minha área, mas tu não vai, não vai saber nada da matemática, nada da física, nada da química. Aí ah, o outro que vai para a área da medicina, bom, vai ter um monte de biologia e não vai ter nada de, de outras áreas do conhecimento, tipo a história, a geografia, a filosofia, bom, mas que, o, que ser humano nós vamos formar? Porque o ser humano, ele precisa de tudo, uh, ele precisa de uma formação ampla, com grande profundidade, para ele poder escolher depois o, a, o seu futuro, né? Agora, quando a gente nega esse conhecimento para um jovenzinho de 15, 16, 17 anos, se no ensino médio ele não tiver acesso à filosofia, à sociologia, ou, ou à história, à geografia, o que, que vai acontecer? O que está acontecendo hoje? As pessoas pe pedindo intervenção militar, sem saber o que foi a ditadura. E Isso que a ditadura é trabalhado ainda. Mas e quando uh, tu escolhe um itinerário formativo? Por exemplo, um aluno de 15 anos que quer ser engenheiro civil. E aí ele escolheu um itinerário formativo que vai dar mais ênfase para matemática, para uh, física, para química. E aí ele não vê história. Ele não vê a geografia. Ele não entende o que que o como é que surgiu, por exemplo, os <risos> a Mata Atlântida. Ele não tem uma leitura de conjuntura que a Mata Atlântida está diminuindo vertiginosamente. Ou ou no caso outra que vão pensar uma coisa bem prática assim. Ele não leu que houve golpe militar no Brasil. Ele não conhece que houve a ditadura de Vargas e o golpe militar de 64. E aí? Ele poderá, com certeza, daqui a pouco, pedindo a volta da ditadura. Porque os militares, na história do Brasil, eles sempre foram vistos como aqueles que salvavam o mundo, né? Salvavam a pátria. Eles desbravavam a Amazônia. Então, tem um mito em relação às forças armadas. Mas se tu não conhece a história, tu não entende como é que esse mito foi construído. Então, eu, eu acredito. Eu não sou eu, como é que eu posso te dizer assim? Eu, eu, eu, eu não apoio essa reforma do ensino médio. Eu acho que está sendo um grande equívoco. Por quê? Porque eu vi uma vez um debate que um, um cara que defendia a base dizia assim, não, para o Brasil, para quem vai apertar parafuso, não precisa estudar história, geografia, não precisa ter arte, não precisa ter filosofia. Então, é assim, ó, é colocar uma, uma geração inteira num conhecimento ral, ral, ral, ralo, ralo sobre o mundo, sobre como é que forma-se esse mundo, como é que as relações se dão. Bom, aí é fácil tu dominar esse planeta, tu não acha? É fácil dominar o nosso país quando a gente não tem conhecimento histórico, geográfico e psicológico e sociológico. Eu sou contra. Professora, uh, tu acha que essa reforma foi aprovada sem um amplo debate com, com a si... classe... Com certeza, com certeza, isso foi uma reforma que foi atender os interesses do capital, porque para o poder que está aí, o Brasil uh, precisaria continuar uma grande colônia de exportação de recursos minerais, vegetais, animais e diria até humanos, do ponto de vista até do nosso DNA que é um DNA muito interessante em relação ao DNA da Europa, né? porque é um DNA que tem várias uh, configurações genéticas. né? Não é um DNA único, a gente tem várias questões assim. Então, eu sinceramente, eu acho que foi, acho não, tenho certeza, para atender o interesse do mercado. Perfeito. Não foi honesto com os nossos jovens, não está sendo honesto com as crianças de 12, 13 anos, nem com os nossos filhos, nem com os nossos sobrinhos e muito menos com os nossos netos e nossos bisnetos. A história vai mostrar que foi um grande equívoco. Certo, professora. Uh, ao longo da nossa conversa, né você falou que com essa mudança no governo nacional, governo federal, uh, há uma expectativa de que melhore né, o cenário para a educação. Em contrapartida, aqui no Sul, vai haver uma manutenção do governo estadual. Uhum. Então, a tendência é que essa política se, se permaneça. Uh, como tu analisa os próximos anos aqui no Sul? Ah, eu, eu, eu sempre tenho uma, uma máxima assim, que eu aprendi com, minhas, com a minha, com minha, minha bisavó. Rei morto, rei posto. Então, o que, que vai acontecer com o Rio Grande do Sul? Ele, com certeza, vai se alinhar a essa frente democrática. E o atual o governador eleito ele é um democrata. Ele vai se alinhar a esse amplo governo democrático e vão trabalhar junto. Inclusive, uh, a gente está vendo uma, uma questão muito interessante de, da, da criação de várias escolas no estado do Rio Grande do Sul de, de educação integral. E isso, para mim... É o antídoto ao narcotráfico. É, criança dentro da escola, em turno integral, é, que ela tenha aula, por exemplo, pela parte da manhã e à tarde, ela tenha é, que ela tenha um espaço para fazer os temas, que ela tenha esporte, que ela possa criar, é, ter oficinas. É a saída do país. O que a gente não pode deixar é uma criança vulnerável ao narcotráfico, à prostituição, à violência familiar. Porque tu imagina uma família com cinco, seis crianças que não tem o que comer reduzida num espaço geográfico limítrofe, onde não tem pracinha, onde não tem uma quadra de futebol, onde não tem uma bola para jogar, onde não tem uma boneca para brincar. O que, que vai ser construído? Então, assim, ó, hum, eu digo assim, a solução do Brasil é a construção de escolas, é investimento nos professores, é criação de empregos, é a manutenção do núcleo familiar. Quando uma política nacional ataca a família, não pode, ser, não pode ser uma política séria. E quando se resume a uma merenda escolar, de que suco? Com bolachinha? É brabo, né? Para uma criança que não tem o que comer. Então, eu acho que se brincou com a educação. Eu acho que, eu acho que o Brasil poderia, com certeza, estar tá em outro patamar, mas as pessoas não levaram com seriedade a responsabilidade que tinham na gestão desse país. E isso eu acho que a sociedade brasileira não pode perdoar. Agora ela está tendo uma chance, novamente, né? Por isso que eu amo a democracia. De quatro em quatro anos a gente muda. A gente pode mudar tudo. A gente avalia, não, é, não tá bom, a gente volta para o modelo A, para o modelo B. Mas, mas por que ter resistência às mudanças? Eu respeitei quatro anos do atual governo. Agora eu tenho o direito de viver outro governo. E vou trabalhar em prol. Assim como eu trabalhei para o primeiro governo, eu vou trabalhar agora para o segundo governo. Porque a gente quer o sucesso do nosso país. Eu não quero que o meu filho e a minha filha e o meu neto e o meu bisneto se formem e não tenham que ir embora do Brasil. Eu quero que eles fiquem aqui. Eu quero que você formado esteja aqui como jornalista, assim como essa equipe técnica que, que, que nos acompanhe, porque a gente precisa de ter pessoas bem formadas e com e com causas, né? Eu sempre digo para os meus alunos assim, qual é a tua causa? Tu vai cuidar de velhinhos? Tu vai cuidar de animais? Tu vai cuidar do meio ambiente? Tu vai plantar árvore? Quais são a tua causa? A minha causa é a educação. Desde os meus 18 anos eu me descobri professora. E a tua causa? Vai ser o um jornalismo crítico e reflexivo? Ótimo, o Brasil precisa disso. Perfeito, professora. Muito obrigado por essa conversa, foi muito bom te receber aqui no TV Campus Entrevista. Eu quero agradecer muito e eu queria aproveitar, já que é a minha primeira entrevista, e não sei se... né? Estou muito feliz hoje. E, e vou dizer para ti que eu estou inaugurando um novo projeto que, que chama-se assim, Sementes de Esperança. Então, um, a, o meu projeto, ele vai iniciar lá na escola municipal Lourenço da Lacorte, uh, no ano que vem, 2023, as crianças vão entrar na escola, elas vão receber sementinhas e cada uma vai ficar cuidando daquela planta. Quando aquela planta ficar em condições de, de, de plantio, nós vamos para uma área que foi devastada e que, e que tem um olho d'água, assim, muito interessante. E a gente vai reflorestar. Então, o meu objetivo de vida agora é trabalhar com a educação em prol da sustentabilidade. E depois, se der tudo certo, esse projeto piloto, eu quero estender para a universidade. Aí eu quero conversar com o professor Luciano Schuck, com a professora Marta Dayme, para que cada criança, para cada jovem que chega aqui, ou adolescente, ele receba uma mudinha, por exemplo, março, abril e maio. Quando a plantinha já ficar com vida, a gente falar com a prefeitura de Santa Maria e começar a plantar. Porque eu fico pensando, eu não, nós não temos tempo. A minha geração não tem tempo. A minha geração de 50 anos hoje é a geração da transição entre a minha geração e a, gera, e a tua geração. E daqui a pouco eu, os meus filhos vão me cobrar. Mãe, o que tu fez para melhorar o clima? Eu não vou dizer que os governos não fizeram, eu não vou falar que os deputados foram corruptos, eu não vou falar que o Senado deixou muito a desejar, mas eu vou dizer o que eu fiz como cidadã brasileira. E eu acho que se cada um fizesse um pouquinho dentro das suas áreas, agora nós estamos pertinho do Natal, por que as pessoas não vão lá? acolher as cartinhas de Natal. Por que as pessoas não vão acolher as cartinhas que estão nos, nos correios? Ah, eu não tenho professora dinheiro para fazer tudo aquilo, mas não precisa. Se é uma cartinha que pede material escolar, tu compra uma coisinha para ajudar os correios e para ajudar as crianças. Porque todo mundo que chegou a algum lugar e algum espaço nesse mundo é porque teve alguém que acreditou. Que nós sejamos essas pessoas que acreditem nos outros, né? O mundo precisa disso, de humanidade, de muito amor. As pessoas acham que a grande força do mundo é a guerra. Eu vou morrer dizendo que a grande força do mundo é o amor. Perfeito, professora. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre os desafios para os educadores no Brasil. Toda segunda às 9 da noite tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria.